encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. É rapidinho. Oi, meu povo, bora fazer, então, a nossa jaqueta escolar pet, né? Nossa jaqueta escolar. Bora lá, então, que vai precisar. Botãozinho irrita, tá? os nossos bordados que eu já vou mandar para vocês junto tá o bordado lembrando que os nossos bordados é para as máquinas Brother tá para máquina para no formato pés em outra outro formato ele não abre tá porque a minha máquina é Brother então eu mando o bordado de ah, para vocês né sem cobrar sem cobrar matriz nada porque é só na broda que eu sei fazer, tá? Então, bordado eu vou mandar pra vocês e os nossos moldes, né? Então, vamos lá. Aqui, como vocês já viram, eu já bordei, né? Aqui nas costas, tudo certinho. Então, essa nossa peça é um pouquinho diferente. A abertura dela é nas costas, tá? Então, as costas você vai cortar duas vezes, tá? Bolso, duas vezes, tá? Filete. Aqui não é o filete da frente, é o filete das costas. Você vai cortar... Duas vezes, tá? Frente, uma vez dobrado, tá? Manga, duas vezes, aí você escolhe a manga de uma cor diferente, né? Uma cor que combine com o listrado que você vai fazer aqui na frente, tá? Aqui eu escolhi preto, mas vocês viram lá no começo do vídeo que tem a com branco também, né? Que combina. E a tua ribana, né? Uma vez dobrado. Tá bom? Ribana também, você escolhe a cor que combina mais, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça, tá? Vamos começar aqui com as costas. Com os nossos bolsos, né? Aqui os nossos bolsinhos. Vamos dobrar aqui os nossos bolsinhos e vamos passar uma costura aqui, tá? Dos lados aqui, tá? Sobra os bolsinhos. Vira, aliás, né? Vira os bolsinhos. Nada de dobrar aqui. Se você preferir passar uma costura de segurança aqui embaixo, é bom. Bolsinhos prontos, nós vamos pre colocar o nosso bolso aqui, tá? Tem que ficar aqui. Vou colocar um, e daí mede o outro, na mesma altura do que você colocou ali. altura, ok? Aí agora a gente vai pregar. A gente não vai pregar ele aqui, senão vai ficar aparecendo essa costura aqui. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai virar ele pra cá e vai passar a costura aqui, tá? Vou jogar ele para cima aqui, ó. Joga ele para cima aqui e passa a costura aqui e aqui. Essa jaqueta você pode fazer forrada também. Um bolsinho tá pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Vamos virar pra cá. tá assim, ok? Agora vamos pegar os nossos filetes, leite. Vamos pegar aqui na frente, quer dizer aqui nas costas, hein? Feito isso aqui, a gente vai pegar as mangas. Parte mais comprida aqui, gente, é a frente, tá? Essa parte mais longa aqui é a frente. Essa parte aqui é as costas, tá? Não se preocupe que eu vou deixar isso no molde pra vocês, tá? Vou colocar como eu sempre coloco, frente e costas. Esse aqui não deu tempo, eu não acabei deixando sem, que é o meu molde da peça piloto mas, eu vou colocar no molde pra vocês, mas vocês sempre se atentem a isso, tá? A parte mais comprida, mais longa aqui, é sempre a frente, tá bom? O tecido que eu tô usando é moletinho, tá? É um moletom mais fino, né? Então, é moletinho. Então, a gente vai pegar aqui as mangas, tá? Costa, tá? Parte mais curta aqui, tá? Ó, costa. Pente, ok? Vamos lá pegar as nossas costas. Costas pregada vamos pegar a nossas, nossa frente, tá? E aqui a gente vai pregar a nossa manga na nossa frente, que é essa parte aqui que sobrou, que é a mais comprida. pegar a outra parte das costas aqui e pegar a manga aqui na frente. Frente, manga e parte das costas. Agora aqui, frente, mesma coisa. Manga e parte das costas, ok? Agora, vamos pegar a nossa ribana. E vamos pregar, dobrada uma vez aqui no meio, tá? Vou pregar com a linha branca mesmo, tá? Mas vocês podem mudar a linha aí, coloquem a linha preta, a linha correta, tá? Aí aqui a gente vai pregar ribana aqui na boca da manga, tá? Lá. dá uma leve puxada. Sempre dê prioridade para as ribanas boas, tá? Ó, ribana que você puxa e depois quando você solta ela volta pro lugar. Isso é uma ribana boa. Agora uma ribana que você puxa e ela laceia e não volta mais, a ribana não presta, tá? Dá uma leve puxada aqui. Aqui. Assim, Gente, agora eu vou no overlock, tá? Passar um overlock aqui, nas mangas, e aqui, tá? Ó, um overlock aqui, aqui, aqui, tá? E aqui também. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, o nosso filete da frente, você sempre faz um pique, tá? No meio deles, assim, tá? No meio deles faz um piquezinho, tanto em cima como embaixo. Porque depois, a hora da gente pregar a golinha, eu vou mostrar pra vocês por que que vai servir esse pique. Tá bom? Eu vou lá passar a overlock aqui, onde tem que passar. Vocês, se não tiver overlock, vocês façam a costura francesa, tá? Ou vocês ah, podem, né, se tiver a, a zigue-zague aí, vocês passam a zigue-zague ou uma costura de overlock, né, que tem nas máquinas domésticas, vocês passem aqui. Ou se vocês não tiverem e não quiser fazer a costura francesa, façam mais fininho aqui pronto, né? Dá um acabamento pronto, Tá bom? Eu vou lá no overlock e já volto. Então, tá aqui. Passamos o overlock aqui, né? Pra dar acabamento. Vamos agora fechar aqui a nossa manga, tá? Então, aqui, ó, ribana com ribana. Costura de baixo do braço com costura de baixo do braço, tá? E vamos passar uma costura aqui. Mas é do outro lado, tá? Ribana com ribana aqui, costura com costura, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Assim. Deixa eu virar aqui, mostrar pra vocês. Agora, a gente vai passar a ribana aqui embaixo, tá? E na golinha. Vocês medem aqui certinho, faz um pique, tá? Que já tá feito, tá? Então, aqui vamos costura por costura. Aqui eu gosto sempre de achar os meios, deixar tudo com pique. Vamos pegar a nossa ribana. Pegamos a nossa ribana. Aqui, gente, ó. Vamos dobrar aqui pra dentro pra dar acabamento, tá? Aqui eu dobro assim, ó, pra dar acabamento. Então, aqui, tá vendo o pique que a gente fez aqui? A gente vem até esse pique aqui. E vira. O nosso filete, tá? E daí, vem passando a nossa ribana no decote. Decote, né, gente? Eu falei errado, mas eu sou assim mesmo. Vocês me entendem. Agora, vocês puxam aqui, tá? Podem puxar bastante, se vocês querem mais apertadinho, né? Se vocês querem menos apertado, vocês puxam menos. Tá você tem que puxar igual para todos os lados, começou puxando bastante, vai puxando bastante até o final, chegou aqui ó, no outro pique, você corta aqui eu tô Faz aquela dobra pra dentro pra dar acabamento e puxa até no pique. No pique vocês viram o filete, ok? Isso aí. Aqui embaixo, pegamos a ribana de novo, dobramos pra dentro de novo, dobramos aqui no meio, tá? E aqui é o mesmo esquema, tá? Aqui. Mesma coisa. Você vai trazer, vai vir até aqui no pique e dobrar pra cá e vai puxando. Mesma coisa, se você quer mais apertadinho, dá uma puxada a mais. Se você quer menos apertado, puxa menos, tá? Fazendo todas as curvaturas, tá? O pessoal, tá me perguntando se os meus moldes são para gatos também, gente. É pra gato, é pra cabra, é pra porquinho da Índia, é pra hamster, tá? É indispensável que você tire a medida do teu bichinho, tá? Tirou a medida do teu bichinho, comparou com a nossa tabela ali, bateu certinho com a nossa tabela, é aquilo ali, tá bom? Se não bateu certinho, você ajusta, né? Às vezes é um pouco mais comprido, vocês ajustam no comprimento, é mais magrinho, ajusta na largura, é mais gordinho, ajusta na na largura ali, mas a base é essa ali. Vocês, os nossos moldes, não existe diferença, tá? É, tem tem pessoas que dizem que a anatomia do gato é diferente da do cachorro. Não, não tem nada diferente. Eles têm quatro patas, eles andam de, nas quatro patas, eles têm rabo, eles têm orelha, não tem nada de diferente pro outro. É porco, é cachorro, é hamster, todos é a mesma coisa. O que determina qual tamanho, qual roupa, qual tamanho ele vai vestir é as medidas dele, tá bom? Seja gato, seja cachorro, seja qual for se alguém tá vendendo coisa aí, é especialmente para gato, desconfie. Descontro. Eu poderia muito bem criar uma tabela, criar uns tamanhos ali, só e dizer pra vocês. Essa roupa é especialmente para gato. Você vai ter que ter a medida do mesmo jeito. E vai ver vai lá na minha tabela, vai ter uma medida ali que vai bater com aquela roupa que a flana vendeu, como especialmente pra gato. Então, abre o olho de vocês. Não se enganem. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá? Você dobra. fazer o acabamento. E traz até no meio aqui. E no meio você dobra o teu filete, tá? Tá bom, gente? É só um informativo para vocês, né? para vocês saberem que não existe isso de há ah, uma modelagem específica para gato, uma né? modelagem específica para para para cachorro, específica para esse, específica para aquele, não existe. Tem as modelagens específica para as raças diferenciadas, né? Isso sim, porque a patinha é menor, tudo. Mas o gato tem nada diferente de cachorro, não. Tá? Então aqui, ó. Inclusive, pra porco, vocês podem usar a medida pra porquinho, que é esse porquinho de... de estimação, vocês podem estar usando as medidas do Pug, tá? Que é parecida. Pug do Budog francês. Então, gente, ó, aí ficou assim. A gente vai colocar o botãozinho, né? A gente vai colocar o botãozinho. Agora, eu vou lá no overlock para passar o overlock aqui, né? Nessas ribanas para dar acabamento, tá bom? Já voltamos. Aqui passamos o overlock já em tudo, né? Vou esse fio aqui. entregar os botões agora, tá? Já volto para mostrar para vocês como que ficou com os botõezinhos, tá? Já voltamos. Então, tá aqui com o botãozinho já, olha só que lindinha que ficou essa peça, olha só. Aqui é a frente e aqui é as costas. A jaquetinha com abertura nas costas, né? Recorte diferente. Você pode fazer forrada, né? Pra ficar quentinho. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei visitado, resultado. Então, é uma peça diferente, uma peça... Bem divertida, né? Bem diferente, bem bonita. E veste muito bem no pet, tá? Então, é essa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinha pet, gente. Agora, no inverno, vende muito, né? Então, bora fazer essas peças maravilhosas aí, tá bom? E se Deus está no negócio, sucesso é garantido. Eu amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Também quero lembrar vocês, que vocês precisando de tecido, vocês entrem em contato com a Felipe Magas, tá? Eles têm uma variedade de tecido lá, tá bom? Fale com a Jo, vou deixar o telefone deles aí. Fale com eles lá. Tenho certeza que eles têm um tecido que você está procurando. Eles estão com várias promoções. Tem a lojinha deles lá na Chupê é maravilhosa. Tá bom, gente? Então, gente, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, fico com Deus. Tchau.